Olá pessoal, meu nome é Cíntia, eu sou uma aluna dente, é, entrei no curso desde novembro do ano passado e esse curso tem sido assim o melhor investimento que eu fiz na minha vida. É, por mais que seja um curso à distância, às vezes a gente pensa é, não, não vai dar certo, não vou conseguir. O tempo ele é corrido, né? tem dias que a gente tem que se dedicar mais e não consegue. Mas assim, o curso em si ele é maravilhoso. É, todos os projetos que a gente precisa desenvolver, é, cada vídeo-aula dá vontade de assistir tudo de uma vez. É muito aprendizado, é muito gostoso. É, o bom da Bente é que eles não só investem e envolvem né, no seu lado profissional, né, que é até para entrar na indústria, né, mas eles ajudam a desenvolver o seu lado pessoal. E isso é muito bom. Não é aquele curso regradinho, como se fosse um robô. É, nós temos um grupo que todos os bentes é como se fossem amigos de longa data e é muito gostoso participar, todos se ajudam, é, todos sempre estão dando um força ao outro, quando alguém consegue entrar na indústria todos ficam felizes é, e é muito bom. A equipe é maravilhosa, o Celso, a Samira, é, o Celso não tenho o que falar, o Celso é nota mil. É, ele só não ajuda, mas ele aconselha como um irmão mais velho, como um pai. E o que ele ensina muito é que assim não existe respostas prontas. né? Ele joga para gente é, questões para a gente poder chegar a uma solução do nosso problema. E isso é muito bacana, é, ao invés de ser aquela forma de já te responder, olha, faz assim, faz assado. Não, então ele te ajuda já para futuramente você saber como lidar, como fazer em uma situação, né? Então é um curso maravilhoso, muito gostoso, eu super indico, estou muito empolgada, é, ao mesmo tempo não quero que ele chegue ao fim, Da vontade de fazer todos os dias, todos os meses, anos... É, e é maravilhoso, eu tô aprendendo muito, me desenvolvendo e tô amando. E eu super indico, a benchmark é nota mil.